Bom, agora outra dica super importante, hein? Domingão agora, vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. O MS Cap Filantropia é premiável porque ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito, dupla chance dessa semana por 10 reais você pode ganhar aí um Citroën C3 no quarto prêmio, no primeiro prêmio 10 mil reais, no segundo sorteio será uma moto Honda CG 160 Start e no terceiro prêmio, o Mob Like 1.0. Você ainda concorre também a 30 giros da sorte de mil reais. Acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo às 9 da manhã, aqui na sua TVCHD. O MS Cap é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas 10, reais, você pode concorrer à dupla chance. Ajude a concorra? MS Cap Região. Todo domingo, aqui na sua TVCHD, ontem nós mostramos um sortudo aqui de Três Lagoas, hein? É, meu amigo, chama a sorte que vem. Há pouco nós falávamos do MS Cap. eu disse para vocês, olha, confia, chama a sorte, chama que ela vem. Pois bem. Domingo passado, um Três Lagoense foi sortudo e acabou dividindo o prêmio aí de um carro zero quilômetro que foi sorteado no domingo passado no Títulos de capitalização MS Cap. E a dona Mari Verdã foi até lá conhecer esse sortudo e saber da emoção de poder ter ganhado um carro. Já pensou? Vai contigo aí, Mari! Israel Espíndola, olha, hoje eu vim conhecer mais um ganhador aqui do MS Cap, pé quente você sabe que Três Lagoas, né Israel nós somos pé quente, esse aqui é o Aldervan e ele ganhou na semana passada o terceiro prêmio, que é um MOB, é ele mais um ganhador de Campo Grande, e Aldervan, fala pra gente qual que é a sensação de ser um ganhador do MS Cap? é muito bom, graças a Deus, né, assim, Deus sabe o que faz, ele sabe quanto a gente, quanto a gente merece e é muito bom, veio uma hora boa, bem na hora que eu estava contando, precisando, igual essa casa aqui está à venda, eu já estava preocupado, já, nem né, precisar de sair. E agora é uma ajuda muito boa, porque agora eu já estou mais de cabeça erguida, se precisar de sair eu já tenho como começar, é muito bom. Olha só, e conta pra gente, você é, é um comprador, né? Ajuda o Hospital do Amor. Já faz tempo ou é a primeira vez que você comprou o título de capitalização? Não, faz muito tempo. Inclusive, antes no começo, eles até me ofereceram para vender. Só que aqui é muita correria e não dei conta de atender. Aí eu parei, mas dessa vez, toda vida eu continuo comprando. Olha, gente. E você compra, tipo assim, ah, vou ganhar dessa vez ou você, ah, vou comprar, vai que eu ganho? Como é que é a sensação? Não, eu compro mesmo, assim, por comprar mesmo, ainda mais que vem ajudar no Hospital do Amor, a gente compra. E sempre eu estou ali no Bar de Santista, que a gente bate o cartão lá todo dia. Aí ele fala, mineiro, vai comprar uma cartela hoje? Eu, eu mesmo falo, não, marca um aí para mim, marca duas. E pegue às vezes eu deixo lá, pegue depois. Mas de ganhar, assim todo mundo conta de ganhar, né? Mas nem esperava, foi uma surpresa. É isso, gente. Olha, você também pode participar, você pode concorrer aí vários prêmios e ajudar também o Hospital do Amor de Campo Grande. É isso aí, galera. Então, ó, voltamos aos estúdios e, olha, essa semana tem mais prêmio, viu? Então, não deixa aí de adquirir o seu título de capitalização e, ó, boa sorte.